Vai, E aí galera, YouTube? Galera, chegamos aqui já na Lagoa da Serra. Já. Chegamos, chegamos é Cleia está toda alegre, feliz toda. e toda embatonzada. Onde ela vai é cheia do batom. Aí eu vou apresentar aqui para vocês um pouco da Lagoa da Serra. Olha só, um visual bastante grande. é Aqui para aquela pessoa que gosta de aventura e contemplar uma paisagem espetacular um local paradisíaco é a mais ou menos 361 quilômetros da capital Palmas para você que gosta também de curtir aquela adrenalina de moto vale a pena vir. que tem área de camp é um atrativo bem arborizado olha só dá para você acampar também possui banheiro possui iluminação ali mesmo eu vou mostrar o quiosque onde nós estamos olha só tem uma tomada Pra gente, poder utilizar inclusive já estou até utilizando para carregar o celular e com esse visual exuberante ali na entrada. Eu vi uma plaquinha Wi-Fi, eu até pensava que fosse Wi-Fi, mas era dizendo não tem Wi-Fi. Só que o não tem Wi-Fi tá bem pequenininho. Olha só, tem caiaque a alugar Então, se a pessoa quiser ir lá no meio, lá com um caiaque, existe essa possibilidade. Aqui fica no município de Rio da Conceição, são 30 reais por pessoa. Aqui, segundo as pessoas mais antigas, dizem que essa... Deixa eu até falar isso para Cleia, chamar a Cleia. Cleia, deixa te falar uma coisa aqui. Segundo os mais antigos, Reza a Lenda, sim, que essa lagoa aqui é uma lagoa milagrosa. Sério? Sério? é milagre? Se a pessoa estiver doente ou com algum tipo de dor, ele entra e sai curado. Ixi, sai vou... com a dor sarada, né? Eu vou tirar a prova disso hoje. É, você está com alguma doença? Eu estou doendo costas já. Então, você vai sair daí boazinha. <risos> <risos> e tem também as piabinhas, Clay. As piabinhas, se tiver algum ferimento no teu corpo, tu hum. pode entrar aí ó, nessa lagoa. As piabinhas vão comendo a, a feridinha, hum. o ferimento, até que ele seja sarado. Ixi, essas essa eu não quero comer elas, não. Não. <risos> Pessoal aqui próximo também, que é lá na cidade, lá na cidade de Rio da Conceição, tem o local para reservar a alimentação. Só que no nosso caso, nós trouxemos a nossa alimentação, é porque nós estamos esperando os, as demais pessoas chegarem de carro, que eles estão trazendo a alimentação. Eu vou deixar aqui o, o local para você, se você quiser agendar... Agendar o, o alimento. Quintal de casa, o nome do restaurante. A especialidade da casa são pratos típicos do sudeste tocantinense, né? Que é o sirigato, carne de sol, bacon, arroz e abóbora. E o frango caipira com um pirão. São as especialidades dele. Só que eu vou passar o dia por aqui mesmo, eu não vou lá não. <risos> e com tanta areia daquele ali, como que eu volto lá, né? E aqui, pessoal, na região também tem outras atrações turísticas. É descida do rio, em é uma boia, que é Boia Cross. E tem também as trilhas aquáticas, com de, é, 17 travessias, incluindo rio, mini cachoeiras, Isso, mini cânions é né? e trilha seca também. Esse aqui eu vou deixar o telefone de um guia turístico aqui nos comentários, para que você possa estar entrando em contato, caso seja do seu interesse, e até mesmo para poder pedir mais informações sobre a região. Bora, bora passear mais aqui no espaço para nós estar tá mostrando para eles aqui o tamanho do espaço. Olha só. Sombra, né? É um espaço bem aconchegante. Eu cheguei aqui já me senti bem. O atendimento ali é. do, do rapaz que atende ali muito nota 10, atendimento. Olha o pai Asgara é bonito ali porque. <risos> Olha o Mike. Olha oh, o Mike! Olha o Heldo! Rapaz na rata! <risos> olha aquele, <risos> olha, olha rapaz, aquele rapaz, menino rapaz, ali! Olha aquele menino já! Gente do céu, quieta! E eu, <risos> e eu mando a localização, gente! <risos> não, está nossa, está cara, não é porque eu hora? mandei a mensagem, Ixi, aí eu pensei... Vai nove... dando 9 horas! Eu pensei que vocês já estavam aqui, porque a mensagem não saiu, não caiu no celular do Cave, né? Uhum. Na estrada, né? A gente estava... Não! Que hora que era, que Não, faz muitas horas. Ah, era umas 7 tá horas ainda. Eu já tava em Dianópolis, 7 horas. O Mike O Anderson Bom dia. Bom dia. Tá bem andando lá as coisas? Deus te abençoe, meu filho. Deixa eu abençoe. Oi? Deus te abençoe. Eu vi eu vi que eu rasto lá. Viu? Vi. A senhora sabia que era eu? Sabia. Mas a mãe é mãe. O leitão, o apururuco, ah. colchão duro, que chama de iguaria da região, chama de carne serenada, em vez de deixar no sol, deixa no sereno. Ah, é? E aqui linguiça de um, um suíno, que foi abatido em um frigorífico. Ah, é isso. Legal. <risos> <risos> Começa de novo. Tá tudo bem. Ninguém falou mal de você. É só inveja porque você é gostoso. <risos> só inveja. Algo diferente. Coca-Cola de, <risos> é de novo. Mas não é que Pelo amor de Deus. Continua na Coca-Cola. Coca-Cola de novo. Não é? aí Deixa eu Ela é linda. Do Miguel falando mal da Coca-Cola. Tu acredita? O quê? Estavam falando não, não, mal, não, falando não, não, que, que era ruim. Mas mas, não, a da Carinela pra... também. Rapaz, que fez mal dela, não. Aí vem. Agora, a sessão das fotos. Kézia tá ali tirando sua foto. É isso aqui que é a diversão Ai, pode montar a gente assim? Não, eu se eu montar aí. Se eu montar aí, já era. Meu Deus! é gravou? Tá um armoço! Davi. devagarzinho. <risos> <não, não>, <risos> Meu Deus. É um jeito que ele... <risos> Eu acho que primeiro tem que colocar o Davi. Primeiro tem o Não sabe, não O Davi sabe, o Davi sabe Lá você tá lá Davi. É. Sa não, Sabe? Sabe. Não. Tem que sabe? <risos> é Dá um no pano. o Quanto isso, a plateia aí! Olha lá, aquela lá, cara quando era pequeno. <risos> a gente É que eu fui, eu fui, eu preferi buscar a cama né, do que. Mas. Foi, Com certeza foi. E o Anderson? <risos> <risos> tu quer andar mais umas horas no caiaque? Hã? Quer andar mais umas horas? Se todo mundo quiser Não, eu aluno pra tu né? não, okay. e tu gosta de refrigerante? Uhum Mas refrigerante faz mal Só me deixa eu ver Refrigerante não tem é como, veneno. Não tem como tu se ver Ele vê. te mata aos poucos é, refrigerante faz mal. Ah, ele nem respondeu, ele não teve graça. É porque ele sabe que é. Tu é. aqui, ah. aí, ah. que ia ele falou daqui, tá muito frio contigo. Aí eu pensei que ele não era nada aí, falou, não escutou. o que eu E eu não ouvi mesmo, não. É, ele disse ele não ouviu falando. E aí, mais um pouco de churrasco aí, né? Vamos fazer uma iguaria aí, Pernil. Ah. O de porca assado, temperado com sal grosso. O <risos> que, que você disse que eu não entendi, pai? É, toda medica <risos> Ela ova. Tá falando, me eu... <risos> falando isso aí. Eu só falo, porque dá nessa distância, não a gente respeita quer, não fala. O <risos> que é que tu tá fazendo aí, mãe? Conta aí. O eu... pernil que é uma imitação barata de piscina e uma <risos> e vários pães de óleo isso aí é foto, olha foto <risos> e aí, Cleia foi bom o nosso passeio? foi foi muito bom o passeio então, despede do pessoal aí ah, tchau tá. tchau pra eles ah, o Amy, Cleia é aquele lá que tá olhando pra nós ah. que? Que? É o é. escrito. É. É. é. Olha. E tá olhando que legal. <t talks> olha lá o outro,